Ok Vou fazer uma vez devagar Vamos lá Certo Versão simplificada agora, né?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 Só para teu vento, sol maior, aqui. Toma teu trono, mi menor, vem reinar. Nós queremos te ouvir, dó. Nós queremos te ouvir, sol, sol com quarta e sol, tá? Agora vem segunda parte, dó maior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 Próximo vídeo, hein? Tchau!